Ave Maria do estragou minha ranqueada essa porra Olha que tanto de que essa desgraça tem, pelo amor de Deus <risos> Meu Deus, véio. squad de hack mano, na moral véio. Olha que desgraça de jogo Tá impossível jogar a porra desse jogo de boa Tá bom isso, sem Bolt? Caraca, eita Aí essa miséria aí, ó Isso aí é top, top regional, top 2 regional, essa é desgraça Meu Deus do céu, mano, como é que pode aí? 100% Nutella <risos> Olha que desgraça Olha o satanás carregado aí, o demônio pelo amor de Deus. <risos> Rapaz. Esse desgraça aqui é do da guilda é do essa, essa guilda aqui é a guilda de top regional, a guilda do Flamengo. Tenho certeza Com certeza tá no top regional Que eu já vi antes Só tem hack no top regional Caraca, mano Primeira safe tá fechando Agora só tem dois squad vivos Essa miséria, mano Como corre rápido Olha aí Oito cara vivo numa safe minúscula. <risos> Pior que ainda tem gente que dá like, mano. Meu Deus do céu. Parece que tem pessoas que apoiam esse tipo de. <coughs> de desgraça que tem no jogo. Que isso aí são um bando de demônios, esses filho do cão. Pelo amor de Deus, ô oh, desgraça pra correr rápido Olha isso aí, misera Agora o carregado, filho do cão, tá lá dentro da guarita O satanás Como é que pode, mano? Olha isso, viado Estragou minha partida, pô Foi o jeito eu gravar isso aí Ui, Parece que um caiu, hein Eita, hack contra hack Que isso, mano ha, Essa que é as ranqueadas de hoje em dia O hack matou o outro hack Meu Deus do céu, olha isso Meu Deus do céu Olha isso, que lixo, o hack que acabou de morrer aí Morreu pra outro hack, meu Deus do céu Ó, só sobrou o lixo, ó O top 2 regional aí, ó Esse demônio Depois vocês olham lá, pra vocês verem como ele tá no top 2 regional Meu Deus, olha isso, velho, Como é que pode, mano? Olha que desgraça, agora tem ele contra quatro vivos. Vai bem amassar todo mundo. Ou então vai morrer. Olha o bem, olha. Meu Deus! Até bugou aqui os capas do cara aqui que ele tomou. Que isso, mano. Ó. Ó. O menino é bom pra jogar. Ó o gel insanamente insano. <risos> Pela movimentação o menino é bom <risos> Eita Como é que ele viu esse cara aí na casa ele Meu Deus do céu A abençoada Viu essa Ave Maria doido Toma Olha o capa Eita O menino é bom Amassou todo mundo Só tem ele e outro agora Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Que desgraça Olha o tamanho da safe mano Dois vilos Como é que pode meu irmão Que isso Ô, oh, caminhão da desgraça pra fazer zoada. Filho do satanás. Olha isso, mano. Que miséria, doido. Tem condição não, viado. Olha o gelzinho insano, eita Menina é bom Colocou uma mina Vai lutear agora, miséria, ó Vai teletransportar não, Goku Miserável Essa miséria até é bugada Esse filho do satanás, né Ó, ó, soltou risadinha Olha o emotizinho aí, moço Meu Deus E a safe ainda tá, tá fechando a segunda safe. Tem dois vivos. Não vai encontrar o outro, não. E o outro é hack também, pelo que eu vi. Amassou o squad dele aí. Como pode, meu Deus do céu. Não tem como mais jogar ranqueada no Free Fire, não, mano. Não é mais ranqueada, não. É hackeada. Não tem como, mano. Sem ideia, Dois squads de hack na mesma partida. Meu Deus. Como é que pode? Onde é que esse jogo vai parar? Porque pelo lado da Garena não vai fazer nada. <risos> Free Fire nem se pronuncia. A Garena Free Fire aí. Ó, ó o famoso que isso, menino é capudo. Ó, foi por aberto, confia no capa. Alto vai dar safe, mano. <risos> Eita, o oh, capa, olha o capa, moço, olha a desgraça, ainda, ainda é gemado o satanás, ah, demônio, viu, mano, valeu, tropaios.